Olá, minhas guerreiras. Hoje nós vamos fazer um abdominal sentado. Na cadeira. Na cadeira. <risos> vamos lá. Olá, minhas guerreiras. Hoje nós vamos fazer um abdominal sentado na cadeira. Minha mãe está num banco. Você pode utilizar um banco e vai levantar as suas pernas como ela vai fazer. É um abdominal de baixíssimo impacto, mas que ajuda muito. Vamos lá, mamãe. Isso. Um. Contando. Dois. Dois, Isso, três, sempre levando dois, o joelho mais próximo possível do peitoral. Joga o corpo um pouquinho mais para trás, para trás, acima, tentando um pouquinho. Isso, e levanta bem a perna. Nove, Isso, nove, esse exercício está trabalhando sete, bem a parte doze, inferior do abdômen. 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15. 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 27, 28, 28, Isso. 29, 30, 30, 31. 32, 33, 33, 34, Mais 34, alto. 34, 35, 35, 36, 36, 37, 37, 38, 38, 39, 39... 40, 40, 41, 41, 42, 42, 43, 43, 44, 44, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 48, 49, 49, 50, 50, 51, 51, 52, 52, 53, 53, 54, 54, 55, 55, 56, 56, 57, 57, 58, 58, 59, Mais alto. 60, 61, 61, 62, 62, 63, Isso. 63, 64, 64, 65, 65, 66, 66, 67, 67, Mais alto. 68, 68, 68, 69, 69, 70, 71, 72. Isso, 71, 72. 78, 71, 71, Isso. aí agora você vai fazer o seguinte, vai ficar... De pé, fica de pé, isso, peraí, ficou de pé, deixa eu só chegar um pouquinho mais para trás aqui, ok. Isso que você está de pé, tá com calor, né? Nossa ficou com senhora. calor. Agora você vai sentar, esticando os braços, assim senta. Não, esticando os braços à frente, sentar. isso. Agora levanta, senta e levanta, senta. Pode sentar e levantar, eu tô vendo, vai. Isso sobe, isso senta, isso sobe conta agora. Conta você. lá, você não, conta. É. Vamos lá. Conta. Um isso. Dois isso olhando para cá. Três isso. Quatro isso. Cinco não se joga no banco não, vai. Seis isso. 7 isso 8 isso 9 isso 10 embora 11 isso tá estalando e 12 embora 13 embora 14 isso 15 isso 16 isso 17 embora 18. Continua. 19. Vambora. 20. Isso. 21. Isso. Não se joga no banco. Vambora. 22. 22 não descanse em cima, não. Subiu e já desceu. Isso. Devagar. 24, Isso. 25. 25. Vambora, vambora. Só ainda. Dá mais um. Só mais um. Vambora. Hein? 26. 25. 26. Vambora. 27, 27 sete Vinte e sete É trinta Ah, isso ai, ai, ai. é isso aí É isso aí Gostei de ver agora tá Sentiu? Isso aí Senta Senta Pera aí, meu filho, Não, não tem peraí meu filho cara. não Aqui é professor é professor Vamos embora Fica parada lá vambora. Peraí Não, vamos embora Senta, senta queimando. Senta tá queimando É para queimar mesmo Pega as duas garrafas Pede Isso ai. Coloca no joelho isso as duas garrafas pet no joelho aí. isso aí vai eleva o joelho vai um isso dois isso três três quatro quatro isso cinco isso cinco, isso. cinco seis Bora. seis Treinamento sete forte. sete oito oito nove nove dez dez onze onze, onze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 24, 25, 25 26, 26 27, 27 28, 28 29, 29 30, 30 31, 31 32, 32 33, 33 34, 34 Só 34? Meu então descansa, descansa, descansa isso tá aí. É, é, é isso aí, é isso que eu quero. Descansa, é paradinha. Ah, de isso, não, não levanta, não. fica sentadinha. Tá. Tá. Isso, fica aí, descansa, respira bem. Vai fazer de novo o senta e levanta. Vai fazer de novo o senta eu e senta. levanta. É, não ah. tem essa não, já está terminando o treino. Calma. Ah. Calma, manda um beijo para as tuas seguidoras Olha como eu estou com as pernas queimando Saiu até um pouco ah, as varizes, não saiu? saiu? saiu. Fala para elas, o que, que tem acontecido? Ah, olha aqui a minha panturrilha como é que está, nem parece de um da vovó <risos> de 78 anos Mas tá bom, né? o importante é é, a gente faz os exercícios estou muito feliz mesmo sobe fica de pé isso isso assim e senta vai senta vai um sobe dois isso Três. O máximo e quero o máximo hein? quatro isso cinco isso seis bora sete isso 8 Isso 9 Isso 10 Isso 11 Bora força 12 Continua 13 Continua 14 Isso 15 Isso 16 Isso 17 Bora 18, continua 19, isso 20, isso, continua, continua 21, um. deixa que eu conto, vai 22, 23, 23, 24, vamos embora, vamos embora, desce, para, desce, desce, 24, sobe, 25, vamos embora, 26, vamos embora. Vambora, 27, 27, 27, guerreira, guerreira, 27, vambora, vinte vambora, 29, vambora. 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Vai, vai. Isso aí, treinamento mais intenso. Ó oh, a perna, força a perna assim. Ó oh, a perninha da velha. Que bonito. É, tá bem, tá bem. É isso aí. Treinamento que você fez utilizando uma cadeira. E que você... Tá dançando, é? Mas enfim, minhas guerreiras, muito obrigado a vocês assistirem a mais um treinamento da minha mãe dançando, achando que é dançarina, mas enfim, é ela aí se movimentando. Manda um beijo pras meninas. Movimentando. Manda um beijo pras meninas. Vai, eu tô suada, Vai, eu. Manda um beijinho pras meninas. as pernas estão outras. Manda um beijo, beijo pras meninas. Beijo, tchau, tchau. É.